querido ser de luz, seja muito bem-vindo ao projeto Conexão com o Sol. Teremos sete dias de conexão com os diversos sóis que nos nutrem e nos dão energia para a modificação da nossa frequência, para a nossa próxima fase. Vamos visitar o espaço energético existente, interno e externo. Então, diga: reconheço as dádivas que recebo do sol, agradeço a energia que me mantém habitando neste planeta. Agradeço. Coloque que recebo, mantém toda a minha estrutura. Agradeço a luz que disponibiliza, permitindo que esteja sempre recebendo mais, seja durante o dia ou durante a noite. Reconheço que sou sustentado pelo seu doar constante. Agradeço. Porque toda a natureza se regula de acordo com o que recebe de ti. Que nutre a minha espécie, assim como todas as outras. Eu me nutro dessa abundância, sem esforço. Olho para ti, sol, e vejo quanto recebo e o quanto é fácil receber. Posso, a partir do seu exemplo, fazer o um movimento de também doar sem esforço. Reconheço a luz que se faz neste movimento. De receber e dar. E vejo como ele pode ser fluido e suscitar a minha alma expandindo-a, posso neste momento conectar-me diante de ti, colocando-me de braços abertos, abrindo também o meu coração para se conectar com o que mais luminoso existe. Querido e amado sol, eu recebo de ti a luz e o calor que engrandece o meu estar aqui e agora, servindo ao meu propósito maior. Que os seus raios de pura luz quântica cheguem até a mim e harmonizem as minhas células e organizem as densidades que ainda existem, insistem em permanecer. Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços e sinto o seu calor percorrendo o meu corpo e me iluminando. Eu me volto para ti e recebo mais desta luz e te devolvo em frequências de gratidão por estar aí, para mim e para todos. Expando na gratidão e permaneço com ela.